Olá a todos, eu sou a Ana Nunes e eu tenho três blocos. O Floresta de Livros, que é dedicado às minhas opiniões literárias e à literatura em geral. O Caneta, Papel e Lápis, que é dedicado à minha escrita. Eu escrevo romances e contos e também banda desenhada. E depois tenho da um Mente, que é o um blog dedicado à ilustração e ao desenho, porque eu também gosto de ilustrar e desenhar. Este canal do YouTube terá um pouquinho desses, desses três mundos a leitura, a escrita e a ilustração, mas maioritariamente será, pelo menos no início, para a leitura. E eu espero que vocês gostem, guardo as vossas sugestões para o que gostariam de ver no canal e espero que volte. Também terão book trailers, porque eu também faço alguns book trailers e uh, espero que, que encontrem aqui algo que gostem. Até já!